O autor do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, diz que as associações de municípios podem ser ferramentas importantes para pequenas prefeituras se informarem sobre liberação de verbas, prestação de contas e projetos de desenvolvimento. O senador Lazê Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, apoiou a iniciativa para dar a tais entidades um marco legal que afaste as dúvidas sobre o funcionamento e alcance delas. O projeto vem em boa hora para solucionar diversas questões que geram insegurança jurídica no direito brasileiro. Isto porque há uma prática já difundida de os municípios se unirem em associação civil sem fins lucrativos para o compartilhamento de experiências e a defesa de assuntos de interesse comum. A proposta autoriza a criação de associações com alcance nacional, regional ou micro-regional, Determina que serão mantidas com base em contribuições dos municípios previstas em lei orçamentária. E abre a possibilidade de que ex-prefeitos possam presidir as entidades. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.